Segura na mão de Deus! Dirigir fotografia foi uma estreia para mim. Eu sempre fui cinegrafista, sempre entendi o mundo atrás das câmeras, sempre trabalhei em TV, sempre trabalhei com audiovisual, me formei em comunicação, mas dirigir fotografia para uma websérie eu nunca tinha experimentado. Para quem não sabe, a função de diretor de fotografia é muito importante, pois ele é a pessoa que, que vai chegar a partir do roteiro e criar, ambientar toda a cena, criar, criar os enquadramentos, os planos, definir onde vão ficar as luzes, as marcações. Eu contei com a ajuda do Igor, Igor Freitas, que é um parceiraço de trabalho. Sem ele aqui as coisas não teriam funcionado mesmo. Primeiro pela forma como ele me tranquiliza. Segundo pela forma como ele brinca em assumir que ele não sabe como a gente vai solucionar aquele problema. E no final a gente soluciona. É... Que Eu jeito. tenho que ter muita paciência porque realmente trabalhar com criança é foda. Tá sequelando? Não, porra. Essa porra não percebeu que tá frouxo. Acho que você pode ficar quietinho também. Na luz da Na cola na... na... <risos> Tem Entendi <de> nada. Foda-se agora. Tá com o foda-se. Não com o fundo. Não ficou azul <risos> azul, porque o. Foda-se, você nem tá falando. Dança. Quem me convidou para o projeto foi a Karen, cerca de um mês e meio, dois meses atrás, bobear. Cara, eu fiquei muito feliz de verdade, porque ela me chamou para dirigir fotografia junto com ela. E para mim é uma experiência que eu tava precisando demais, assim. Fez um curso nesse do ano de direção de fotografia e eu preciso colocar isso em prática. E cara, eu só consigo aprender se realmente eu puder, eu tiver a oportunidade de estar fazendo, sabe? Eu vim achando que eu não, não saberia entender muitas coisas e eu descobri um mundo de cor um mundo de luz e um mundo, uma história a ser contada através de luz. É, a gente está mandando a luz pro o da cozinha, plano detalhe, te, primeiro episódio, onde a Malu cozinha o próprio café da manhã. Cozinha não, corta essa merda. Onde a Malu faz o café da manhã dela. A gente tem um desafio de tirar a cozinha alaranjada e transformar ela num pouco mais branca ou azul, que é a paleta da série. Tá difícil, porque tudo é laranja. O tempo nublado tava ajudando, mas agora com o sol já dificultou um pouco. Ah não, é, é, a... a luz tá vindo dentro, tá dentro de casa. Mas tá ligado que você tá na frente da luz também, velho. É. Não. Eu não. Tá, pô. Tá, tá assim. Tá, ó, Carol. Tá, tá iluminando bem, expondo bem, e também criando sombras, criando, marcando, dependendo do que for fazer, for Tipo, dar um contraste, tá parado? Isso pra mim tá sendo... Tá sendo bom, cara, assim, de a tá conseguindo fazer isso. A gente esbarrou em outras questões em relação à fotografia, uma delas é equipamento, é uma web websérie independente, a gente não pode esquecer disso quando assistir, porque a gente tinha pensado é, em uma luz e não tem dinheiro, não tem dinheiro mesmo, a gente tem boa vontade. O softbox mais torto do Brasil você encontra aqui. <risos> E além dessa dificuldade, tiveram muitas outras, como às vezes fazer uma um cena de, de nascer do sol, num horário já que o sol estava tava quase se fazendo embora. Como a gente é uma, uma websérie independente, a gente acabou não tendo é, locais apropriados e pensados para a luz. Como, por exemplo, a sala... É, é um, era um ambiente que a gente já sabia que seria difícil na visita de locação com o Igor. A gente sabia que seria um problema porque ele é um breu e a nossa cena lá era uma noturna. E então a gente precisava iluminar de alguma forma, mas é uma sala que tem muito espelho e são espelhos fixos. Então a gente tentava triangular, tentava... É, rebater e não saía. A gente atrasou essa cena em quase uma hora e quarenta minutos para conseguir montar uma luz, para no final a diretora chegar e falar gente, vamos acender essa luz do teto e vamos assumir isso. E, e de verdade a gente olhou e falou cara, não, a gente não sabe o que fazer nessa cena. E eu acho isso foda da gente dizer no making off É uma equipe que veio aqui querendo fazer bonito, se esforçando muito para fazer bonito, trazendo tudo que já tinha aprendido do lado de fora, trazendo todo o seu conhecimento, bagagem, expertise e sentar aqui numa hora e falar a gente não sabe fazer, mas a gente vai fazer da melhor forma que a gente conseguir. A gente está tentando fazer Lua Vai, iluminar os pensamentos dela. Muito bom. <risos> Então, cara, uma cena que vai, ser, vai, vai rolar meio que uma cena de uma briga, digamos, no ateliê. Já penso em dar um tom mais azulado pra ela, pra poder, poder dar essa ideia que tá, tá à noite. Fazer algo com pouca luz, mais contrastadão, assim, já que vai ter um clima de briga, pra poder retratar isso de uma, de uma, de uma maneira que fique boa, sacou? Joga aqui dentro, joga aqui dentro. Aí, Megal? Parabéns pra você. E a série para mim foi incrível porque tudo que a gente estava fazendo, eu podia montar a luz, podia pensar no que eu ia fazer, podia testar as coisas, criar é, e ter esse controle para mim, cara. Foi absurdamente foda demais, assim, foi muito bom ter essa oportunidade, de, tô me sentindo, me senti muito bem e tô me sentindo muito bem tá fazendo parte desse projeto. Essa série é importante porque a gente precisa dar voz para um um segmento que tem muito pouco contexto no mundo audiovisual. Assim como conteúdo afro, assim como conteúdo indígena, o conteúdo lésbico, ele é muito mal aproveitado, ele é muito sexualizado ainda e esconderijo ele traz uma, um, um romance, um romance entre duas pessoas, não necessariamente duas mulheres. Ele é um romance. Se eu coloco dois homens, ele funciona. Se eu coloco, coloco um casal hétero, ele funciona. Ele não, não revela questões por ser, por ser uma relação lésbica. Ele é uma relação. E ela é importante por causa disso. Então, Camila, eu vou fazer algumas perguntas. Silêncio! Agora eu queria falar um pouco na parte técnica. O porquê que essa série era importante, tá? Tá. O make-off é muito. é muito guerrilha. Então, assim, é, é, estar presente tem que ser um pouco. Eu digo, os ratinhos, sabe? Tá sempre, é, enquanto ninguém tá te vendo, tá no cantinho, filmando. captar momentos mais natural possível. Eu não sei vocês, mas a gente já tem time. Fica de olho. O que é isso? <risos> Halu? Paulu? Não. Peraí. Não. A gente é combinado. O que foi? Tá esquisito isso. Raquel. Patrícia. Oito anos Você torce pra Patrícia? Meu amor, ela ficou oito anos fora é. Ela não gosto da Patrícia de verdade. É ah, ela é médica, estabilizada emocionalmente. A Raquel e... mexe com ela. <risos> Tô sendo hostilizada. aqui <risos> hostilizada. Ela te enralou e te falou. Mentira, é você de vocês, de Adriana <risos> Oi. <risos> Caraca, olha o Olha a Gente boba! Lugar, gente boba! Gente boba! Yasmin, o que é isso? O que vocês estão vendo? Eu não vi o meu amor. Eu assumo! tinta a bucha aqui! E eu ter conteúdo! E poder mostrar ao público é, um pouco dos bastidores, como foi fazer essa série. Temos a primeira temporada. Ouvi tem a segunda. Raquel, eu não acredito que você. Você é mentiu. Você foi embora. Eu... É isso que importa! Você ficou 8 anos sem aparecer aqui! E me trocou por isso! A parte é linda! <risos> Ela é o grande amor da sua vida! Raquel? Responde! Você... Ela é o grande amor da sua vida! É! Ela fez tudo por mim! Sabá, ridículo você não perceber que você foi passeada de estudo há 20 anos, queria ver o mundo, mas seu ciclo de geladeira! Aí você vai falar. Eu estava construindo a nossa vida. Ah, mas é aqui, tá eu, aí? É aqui. Aí você é aqui. vai. <risos> que... Que você que não viu que estava construindo uma coisa que eu não queria viver. Eu estava construindo a nossa vida. Boa vida! Ai, meu Deus. Minha pressão caiu. <risos> você tá Minha pressão caiu. <risos> Ai, tenta lá, febe. Tenta, tenta. Você não, galera. Queria agradecer imensamente a oportunidade de fazer parte de uma websérie LGBT. Quem é minoria precisa dar a mão e produzir conteúdo junto e fazer as nossas histórias acontecerem, porque se a gente não fizer isso ninguém faz, e aqueles que fazem contam uma história que não é a nossa, e a gente precisa contar a nossa história. E eu estou saindo daqui hoje acreditando nessa série como, como pessoa.